O portal AgroLink está na ilha de Comandatuba, na Bahia, para falar sobre o programa de produtividade integrada da Singenta, que tem três pilares principais, que é relacionamento, serviços e tecnologia. Eu estou agora com o produtor de soja, José de Alencar, que vai me contar um pouco sobre a participação no PIN. Sim, eu estou no PIN há quatro anos e esse ano eu consegui alcançar o máximo da minha produção. Tanto é que eu recebi essa viagem, estou aqui na ilha, com 112 sacos por hectare. José, me conta um pouquinho da tua parceria com a Singenta, que já vem há de 4 anos. O que, que tem te ajudado a atingir essa produtividade? Essa parceria já faz, faz mais de 4 anos. O PIN existe há 4 anos, mas já faz anos que eu uso os produtos da Singenta. E a gente foi cada dia melhorando mais, ajustando mais os produtos. E aí eu consegui alcançar essa produção de 112 sacos. Foi a maior produção que eu consegui alcançar nesses 4 anos que eu consegui o prêmio de do PIN. Ao longo desse tempo de parceria com a Singenta, a tecnologia tem te auxiliado de forma bastante eficaz? Sim, bastante. Bastante eficaz. Muito eficaz. O que significa para ti participar do evento assim aqui na Bahia com a Singenta? Ah, muito bom, né? A gente Depois de um trabalho, a gente ser é gratificado com, com um presente desses. Quem que não gostaria, né? Maravilhoso. Eu conversei com José de Alencar, que ele é produtor de soja do Rio Grande do Sul. A Aline Merladete para o portal AgroLink.